Então, eu tá sou e hoje eu vou fazer alguns vídeos. E que fazer quando você está de quarentena? E a gente resolveu li... fazer alguns. Né? É, a gente resolveu fazer alguns deles. Eu acho que você também já viu. Um que a criança está sentada, deitada. A gente vai tentar fazer isso. Como Sim. a gente mora num apartamento pequeno, 64 metros quadrados, a gente vai demonstrar pra você como é possível fazer e sobreviver em espaços Esse pequenos. você daqui, ó, a gente vai fazer isso. Ou seja, isso não é desculpa se você mora em apartamento pequeno. Sim. Um outro que a gente viu também foi... É, que era meio que alguma cor, um palito assim de metal. Palito. Palito assim, a... <risos> de um Palito de metal. Um palito de metal. Pau. tava lá, assim ó, com o punho aqui, pulando e não pisar nele. E a gente vai fazer esses dois. Então, vamos ver se é fácil realmente, se é simples, como é que pra é. Pra mim é a gente vai pegar... ser difícil, mas pra você bem vai ser fácil. Então vamos fazer o assim, seguinte: vamos pegar a caixinha, pra provar aí atrás. A caixa. A caixa, combinado? Certo. Tá. Ah! Aí, que caixa, sei já... Essa caixa não tem os dedos, te É. e mm -hmm. Não. What do you have Yes. <laughs> What? Yes. <laughs> Não. O que the word? No. Não. Isso, seguindo. Yes. Gente, a gente precisa fazer isso ajuda do adulto. Yes. Não sozinho, isso de. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, Cheguei! vai dois! Mas, mais 20, vamos lá. Será que ela consegue até 20 ou será que ela não? Nós vamos começar devagar e depois vai acelerando. Gente, deixa eu celular vocês vão me fazer difícil. Vamos lá. 6, 3 vai! 1, 2, batida! Vamos 2! Vamos lá. 3, 2, 1! Bateu! Cheguei! 1, 2, 3 já! 1, 2, 3, 4! Vamos lá. 1, 2, 3 já! 1, 2, 3, Bateu! Um, dois, três, um. Um, dois, três, ah, vamos lá. É um, um. um, um, vamos lá! 3 2 3, 1 1, 1. 3, 2, 20. 1, 2, 3, 2, 1 3 2 1 3, 2, 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 Vamos lá. 3 2 20... 2 2 3 2 2 3 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, nove,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 Okay. back to. This is coming. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. My god. house. Você, você, sete, os sete, os nove, gente! Minha! É, é, é possível ser feliz Eu tô em pequenos espaços. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se inscreve, e no canal. Se inscreve nesse canal para muitas outras pessoas também terem acesso a esse tomar relevante no YouTube para empoderar os pais e influenciar os filhos. Um grande abraço para vocês e esperem outros vídeos que nós faremos para as quarentena. Oh no no hot oh <laughs> <laughs> <laughs> or <More> less. <laughs>